E aí, Zeus! Quer ver? quer ver, quer ver, quer ver, quer ver meu novo carrinho? Quer ver meu novo... Quer ver meu novo carrinho? O nome dele é um boneco de pana. É voodoo. Quer ver, Chega aí. Entra no meu carro. Cadê meu carro? Cadê meu carro? Cadê meu carro? Eu tô sem mapa, velho. Como é que eu vou saber no topo tá tá do carro? Ah, tá atrás de nós. Ah, aqui, ó. Aqui! Aê! Achei! Meu nome é Ramone. Olha, Olha o estilo do carrinho aqui, ó. Hmm.. Um hell yeah! The new car É, eu sei que tá um, um pouco podre, esse né, É isso que eu ia comprar. Não, é isso que eu ia comprar também. Hummm. Ok, pifo. Vai. Vai a pé. Vai pé! Vá, pé! É. Peraí, Brag, pula, empurra, Brag. Calma aí, é, mim, vai empurrar, calma aí, Breco, calma aí. Vem empurrar, vou Calma, ele libera pra mim pra mim dirigir ali. Vai lá, Zeus. Pronto, ponto morto. Vai, Prek, pura. Vai, vai, vai, Zeus. Vai, Zeus! Vai, Cleus! Aí, vai Uu, aí, vai aí, aí, tem aí, tem aí, vai, vai! Aí, sai tá daí! Pegou pegou, pegou, pegou, pegou, pegou! Aí, vai, boa, boa, boa, boa, boa, Vai, vamos lá. Vai. Vamos lá, tu na sajoça. Yeah, vamos lá, vamos lá, entra. Isso, vai. O carro já tá zoado, você bate. Vai, vamos. Vá. make the mission. Aí, porra, vamos lá. Vamos embora. Vamos fazer essa porra aí. Mal, cara, eu estou animado. Uau! É nós. Nós é bala, só aí. Eu vou assim, sai fora. Aí. Assim, você. Yeah, what's up, dude? É, a gente é especial, mano. Nossa, sou uma cara de palhaço. É, olha aqui o Japinha, pal... um um olha o panézinho já, é, O Japa, um chapa, é. <risos> Abre o olho aí, mano, tem um negão na sua frente aí. Se virar de costa, mano, não seu cu. Ah, comigo hein, rapaz. É. Se virar, de... comigo, hein. Man, se virar de costa com esse negão aí, seu cu, ó. Eu dirijo, P. Não. É a única coisa que você fazia, que fazer, não, mano? Ah, é. Não, você sério, é, sério, Você é muito eu ruim pra dirigir, dirigir agora. Não, eu não aprendi, sabe Aprendi, vou mostrar pra você Vou te mostrar minhas habilidades Na moral, eu dirijo Vamos lá, véi O cara já rodar, já, velho. Vai Zeus, vamos ver se é bom pra dirigir mesmo Vai Zeus, você mancha pra dirigir, né? Você não mancha? Porra Zeus <risos> <Nossa. risos> para, para de olhar pra outra direção, pra olhar pro reto, porra Foi mal, foi mal <risos> <risos> é, cê mancha, dirige, a próxima vez eu dirige Mano. Você consegue chegar lá vivo? Mano, aqui, sem explodir é o carro? Sim. Vai, Zeus Meu Zeus, porra! <risos> <Foi bom? risos> porra, De pra... <risos> Dirige certo, porra Isso As próxima vez eu dirijo, puta que pariu Aí chegamos Hell yeah, bitch! the é o neighborhood? Vamos. Vou pegar essa pistola nova aqui. Vamos lá. Acabou. Bora, Zeus. Calma aí. Oh. <risos> aí Agora parece que você destruiu mais ainda o carro. Vamos, pai. Vamos. <risos> Vai voar esse carro aí. Não arranca a minha porta, velho, você arrancar a minha porta, mano. Não arranca. Duvido se.. Cê... Boa. Primeira coisa, como é a porra da minha porta? Vamos chegar lá, vamos chegar lá com o carro sem roda. <risos> Chupou, é. melhor efeito sonoro que tem, não é nada pornográfico. Como é que faz pra abrir as porra dos carros? Abrir. É, é, abrir escrita. tudo. Ó, vamos abrir Bem, tudo? Vai. Abrir tudo. Vou pra mim. Vamos lá, agora eu dirijo. Vai, vai que tá em movimento. Vamos lá. Ih, bati na no... Boa, burro, vira esquerda, rápido, esquerda, esquerda, esquerda. Vira a próxima esquerda de novo. Ah, Deus. Onde eles estão? Aqui. Errei, volta. É o amarelinho, vai. Ali? É. Vamos pegar eles. Vai. Boa Zeus! Tem um porra! Direita, direita, direita! Direita, vai, vai, vai! Esquerda? Aí. Esquerda? É. Aí. Ali, ó. É, eu vi, eu vi, eu vi. Vem aqui, Minion! <risos> A gente tem um minio é o Minion ca... é. é. <risos> móvel. É o É. É o Minion móvel. Minion minio móvel. Vem aqui, Minion móvel. É! <risos> <risos> <risos> Kill <this> motherfucker! Yeah! <risos> Vai, vai reto, reto, reto, reto, reto! Não, ah, tá reto! É reto, fala reto então! Direito! Você viu, você viu! Yeah! Haha! <risos> <risos> <risos> Direita! É uh. isso, você não fala! Vai na frente, vai reto, segue reto! Segue reto! Ah, aí não é reto, jumento! Desculpa! Meu Deus. É que você é o que você falou! Esquerda. É que você é falou! E agora? agora? Caralho! Meu dedo! Os <risos> tá Vou pegar essa. rampa. Só... Não, eu dirijo! Aqui, agora está reto! Ó. Vai, viu? Direita aí! Meu armado, amado! Põe no cirurgia! Direita! Aqui. Esquerda! Esquerda! Porra. Esquerda, Jesus! Esquerda aí de novo! Basta a ponte! Agora você explicou legal. e aí, derrapou. Nossa, isso você ju... dirigiu legal também, né? Eu juro ah, por Deus, eu Deus que eu não apertei o botão errado. pra derrapar. Onde? fala! Aí, caralho, se eu não falei pra você não virar, você continua reto, né? Esse carro eu não consigo ajustar hidráulico dele. Ah, entendi, vai. É. Sai. Tira escapou da minha força, eu não sei que escapou. capô fica, capô hardcourt. Não, capô, não, não, porta-mala, caralho. Esquerda. Posso Esquerda, você está indo escutar. reto, Jesus. Tira esse porta-mala, velho. Não, porta-mala fica. Cadê, cadê, cadê? Você escolhe ou o porta-malas ou eu. Sai do carro. Falou, trouxa. <risos> Entra aqui no porta-mala. Ah. Só falta nós, só está zoando aí que os negros estão tá esperando nós para poder tonar o Tom Rider ali. <risos> eu, quero, eu, quero, eu quero saber onde é a porra do negócio. Fala onde é, velho? Esquerda, esquerda aí, aí esquerda aí, aí, O carro amarelinho ali, do lado do carro amarelinho ali. Tá. O, o carro amarelinho. Vai da ré, onde você tá indo, velho. Não é aqui? Caralho. Que carro Não. maior? Não! Esquerda. Direita. Tá reto aí. Vai. Meu Deus, desce. <risos> aí. Olha o que você fez. Eu que fiz, viu? O negado saiu por pra... nossa, pra. Pelo seu cu. Fizou... Nossa, que ódio que eu tenho Mas, que fazer. Relaxa. Não te ganho 2.500. Você nunca antes. mais vai dirigir na sua vida. Aí seus, depois, depois de um tempinho a gente conseguiu. É, conseguiu e o porta-malas baixou ainda. <risos> vai, explica Nossa. bem onde é agora. Vai reto. Direita, zero, esquerda. Entendeu? Tá. Entendeu? Nossa, vai, de... vambora. Ah, que da hora, não tinha feito isso. Ah, que da <risos> Meu pai mano, dá uma resenha aqui, né? Nú, valeu, boa, tudo bom também O nube ali morreu Meu Deus Yeah, we did it! Onde você está, meu amiguinho? Cadê você? Cadê você? Estou aqui! Estou aqui no carro. Aê, finalmente! Boa Zeus, vamos conseguir, velho! Sabe, tá, guarda o lixo que eu vou fazer um pouquinho de vídeo. É, então você vai me criar! Ah, só zé. É sério? Mentira, eu sei onde é. Ah tá, eu preciso fazer um lugarzinho. Ah, não. Ah, agora que eu não pulo! Mata eles, zé. Mata, mata. Tem indo, Pedro. Eu sei onde é, aqui. Tá indo, Pedro. Eu sei onde é, aqui. Ah, pô. vai, Márcio. Se tivesse errado, mano, você estaria xingando bem mais. Vai se fuder, prego! Juro, você nunca vai de nada comigo, velho. Olha o inimigo, tá indo, prego! Meu eu Deus. sei onde é, relaxa, vou dar um zoom. Ah tá, descobriu. Agora eu lembrei. Vai tomando culto, você tá indo, Pedro! Calma, velho! Calma, olha o bagulho, você faz, eu só sei reto! Aqui, ó, oh. é, pronto, ó! Ai, ah, velho! Meu Deus do <risos> céu, mano! Tá aqui, porra! Olha aqui, mano! Só seguir reto aqui nesse beco, é nóis! Nossa, eu vou dar pé, velho! Falou você! <risos> Entra! Nossa! Olha a pena. Ah, não! Tem que voltar pro carro, burro! Vai. Vai logo! É a direita! Calma, calma! Caralho! <risos> Chegamos! <Puta>. Chegamos! <risos> nem demorava. Aê. Los Santos! Mas, o Um aparecimento de farinha Dona Benta. <risos> é, é, como é que fala cisne negro? Branco? Como que é, é cisne negro? Né? <risos> Yeah, Yes, yeah, yes, yeah. yes, mas... Mas... my Mas... mas, mas. <risos> <risos> <risos> Hell yeah, let's see those cars! Uh! Mm, tô preso, é... tô preso, tô preso, tô preso, Me sequestraram lá mais, socorro! <risos> <risos> <risos> vou tornar esse carro, vou tornar o um carro, vou tornar o um carro... Aí, aí, aí! Aí, porra! Oh, uh! yeah, vamos tunar essa porra. Two hours later. Tá, uh, povo, <risos> é esse carro aqui, mano. Eu tentei tunar ele no máximo, não deu certo. A suspensão tá na mais tosca que tem. Tipo, eu nem coloquei suspensão, na verdade já tinha, eu não sabia. Venho quando você quando você paga para tunar o carro no máximo, tá ligado? Tipo Veja o preço dessas porra, velho. Se tá barato ou não? eu uhum. ah, não tem dinheiro para reformar. Caralho! Eu não tenho dinheiro pra reformar o carro pra poder ver o preço. <risos> Fala o preço aí das porra então, velho. Cara... Hidráulica, eu paguei 250 mil. Olha que bosta, só isso. Pra só... poder comprar os bagulhos foi 330 mil que eu paguei. <risos> Eu ganhei 30 mil pra poder gastar 250 mil, entendeu? Né? <risos> é. <Parado. risos> Olha, pra vender o um carro 344344 mil, 344 mil, foi só pra deixar ele mais bonito só. É. <risos> tá. Volta, é. É. Então, é. então, povo, eu prometo que eu vou trazer esse carro. Se eu conseguir dinheiro suficiente, eu vou trazer ele no máximo depois <risos> em um futuro episódio. Vai ser um episódio normal e tal, tá, mas. Me... É, Falou! <risos> <risos> Já era seu carro. Nós tá preso aqui porque eu não consigo subir isso aqui. Porra, velho.